Como estão os seus resultados na vida financeira? Como estão os resultados dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, dos seus negócios? Meu nome é Alexandre Pontioli, esse é o terceiro vídeo de uma série de quatro vídeos. Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo vídeo, eu peço a você que volte lá para assistir. Lá tem uma introdução e você vai entender o conteúdo que eu quero passar para você aqui nessa manhã. Hoje eu estou aqui dentro de um grande resort, de um ambiente espetacular. Mas eu quero dizer para você que a minha vida nunca, nem sempre foi assim. Houve um período da minha vida onde foi bem complicado, bem delicado. Onde eu perdi três anos da minha vida por causa de frustrações, decepções. Onde eu via o tempo passar e eu não via nada acontecer. Onde eu não tinha alegria em trabalhar, não tinha alegria em viver, não tinha alegria com a minha família, com os meus filhos, com minha esposa onde eu chegava em casa do trabalho e não fazia nada, a não ser ficar estático, parado em cima de uma cama, porque emocionalmente eu estava abalado e abatido. Só que chegou um momento nessa história que eu decidi mudar, eu decidi entrar em ação, eu decidi fazer algo diferente para conquistar coisas diferentes. E hoje, estou aqui três anos depois, nesse incrível ambiente, para convidar você a, junto comigo, mergulhar dentro dos seus projetos, a mergulhar dentro de você, a, a, ter, a fazer um mergulho interno e se conhecer mais. E além de se conhecer mais, conhecer as suas fortalezas, conhecer as suas forças, conhecer as suas habilidades, conhecer os seus recursos que você tem, que eles são essenciais para você chegar onde você quer chegar. De repente você tem um projeto e esse projeto não está sendo alcançado, talvez é porque você como pessoa não decidiu evoluir para alcançar esse projeto ainda porque você vai conquistar o que você quer quando você se tornar a pessoa propícia para chegar lá onde você quer estar ou conquistar, não é onde você quer chegar, não é onde você vai estar, é a pessoa que você vai se tornar para conquistar o que você quer conquistar, e eu quero convidar você a caminhar comigo, Aqui como eu estou caminhando agora, nessa sequência de vídeos, e depois eu quero oferecer para você, propiciar você a estar comigo aqui dentro desse ambiente. Esse é o terceiro vídeo da série e no quarto vídeo eu quero convidar você a assisti-lo novamente e eu, quero, eu vou mostrar para você como passar dois dias comigo aqui nesse ambiente, aqui nesse resort, aonde eu vou levar você a se conhecer, vou levar você a conquistar, vou levar você a destravar a sua mente, a quebrar essas crenças que te limitam, vou levar você a subir de patamar, de nível, de vida, de satisfação. Vou levar você a ser a pessoa que você nunca foi para conquistar o que você nunca conquistou. Porque se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter ações e atitudes diferentes. Então não perca a quarta série desse vídeo, onde eu vou dar o caminho para você estar aqui comigo, dentro desse resort, para passarmos dois dias incríveis, fundamentais e transformadores na sua vida. Mas assim, ó, não participa disso sozinho não. Indica esse vídeo para alguém, marca alguém que possa estar conosco aqui nesse final de semana que você possa deixar suas dúvidas aqui embaixo. E eu mesmo, eu pessoalmente, vou responder cada uma dessas dúvidas e vou ter essa interação com você. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até lá.